Olá pessoal, nos vídeos anteriores eu falei sobre a questão da prefeitura retroagir a cobrança, considerando o fato de que, a sociedade era uma, é, de que a sociedade tinha escolhido o tipo societário limitada, e falei também, no vídeo anterior, sobre a escolha pelo tipo societário limitada e se isso realmente é motivo para o desenquadramento para o futuro. É, convido você a assistir esses dois vídeos. Muito bem. Mas, nós sabemos, algumas sociedades de médicos, engenheiros, arquitetos, dentistas, contadores, enfim, profissionais liberais, foram é, fiscalizados pela prefeitura, e isso há um ano atrás, há um ano e meio, há seis meses atrás, e isso gerou muita insegurança para os sócios. A prefeitura constituiu valores expressivos, ela constituiu dívida que o sócio achava que não tinha. Muitas sociedades diante desta é, cobrança da prefeitura, ai ah, tem um detalhe, né pessoal? A prefeitura é muito eficiente nessa cobrança. Ela usa a estratégia da intimidação. Ela assim que lavra o alto, ela já ameaça é, inscrever a dívida no cadin, o cadastro de inadimplentes. Ela, em muitos casos, leva para protesto extrajudicial, com risco de negativação, SPC, Serasa. Ela, enfim, ela faz a cobrança de uma maneira intimidatória, a fim de que você se, se, veja, se, se coloque numa situação de urgência na tomada de decisão. Muitos, então, sentindo-se refém dessa situação, encontraram como única alternativa o pagamento. Muitas sociedades pagaram à vista. Eu tenho informações nesse sentido. Outras, entretanto, que não conseguiam assumir essa, esse montante, optaram pelo parcelamento. Eu soube de sociedades aí que, cujo valor era expressivo e que foi necessário um parcelamento de 60 meses. Pessoal, nós estamos falando de você parcelar uma dívida e pagar ao longo de 5 anos. E vocês sabem também que essa dívida, quando eu parcelo, ela não fica congelada. Essa dívida parcelada, em cima de cada parcela, a prefeitura cobra 1% de juros ao mês, além da atualização monetária. Ou seja, essa parcela nunca vai ficar com o mesmo valor. Ela sempre vai crescer. Você começa pagando um valor e não sabe qual é o valor que vai pagar daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Então... Eu tenho sido procurado por alguns contadores, por alguns alunos, até mesmo por alguns sócios de sociedades, especialmente na área médica, com a seguinte pergunta. Eu fiz o pagamento, fiz o parcelamento, e como vocês sabem, o parcelamento pressupõe uma confissão da dívida. Eu fiz isso lá atrás e estou arrependido. Estou arrependido do parcelamento, porque acompanhei aí a, a, a mudança da, da, da, da, da jurisprudência das decisões judiciais, Portanto, eu posso ter parcelado algo, estou pagando algo que eu não devo. Qual o caminho a seguir? Existe a possibilidade de eu rever esse parcelamento, reverter isso, de eu afastar essa, cancelar a dívida, desconstituir esse crédito e, consequentemente, parar de pagar ou, pelo menos, receber de volta o que eu já paguei? Pessoal, vamos... É, primeiro, primeiro ponto é muito importante analisar qual foi o motivo que deu causa à sua autuação, ao seu desenquadramento. Se foi o tipo societário limitada, eu falei já em vídeos anteriores que isso não dá causa, não é, não é empecilho para recolher o ISS fixo. Então, então, se você foi desenquadrado porque tem o tipo societário limitada, você não deveria ter sido desenquadrado. E se você não deveria ter sido desenquadrado, você não deveria, como consequência disso, ter sido autuado. Então, estamos chegando à conclusão que essa dívida não existe. Entretanto, você foi lá, parcelou e confessou. Pessoal, é... mesmo diante de um parcelamento e de uma confissão, você tem todo o direito de que o seu caso, o seu processo, a fiscalização a autuação, essa, essa, essa sua dívida, seja apreciada pelo Poder Judiciário. Então, mesmo que você parcelou, mesmo que você confessou, você tem todo o direito de levar essa discussão agora ainda ao Poder Judiciário. Pedir ao Poder Judiciário que analise se você realmente é devedor daquela quantia. Porque se for, você, é, então, está fazendo certo, está pagando, ainda que parcelado. Entretanto, se você não for devedor, você quer o dinheiro de volta e quer parar de pagar. Esse, esse é o ponto. Né? É, eu quero ter segurança em relação à dívida que foi constituída pela Prefeitura. Qual é o caminho? Pessoal, cabe sim uma ação anulatória, é, mas vale lembrar que é, as decisões, os processos que tratam dessa matéria, nestes casos, o juiz não tem autorizado, parar de pagar a parcela, ok? Não, não, você, você confessou, você parcelou, então você tem que seguir o parcelamento. No entanto, todavia, o que se consegue nesses processos é que ao invés de você pagar todo mês, usar a guia da prefeitura e recolher para os cofres municipais, você para com esse pagamento para a prefeitura. Você vai sim recolher todo mês, porém você vai recolher numa conta judicial vinculada ao seu processo. Ah, já melhorou. Porque se você obtiver êxito, você pega o dinheiro de volta. Se você não obtiver êxito, esse dinheiro sai da conta judicial e quita sua dívida. Então, pessoal, tem jeito sim. É possível recolher numa conta judicial e pedir para o juiz verificar se realmente você é devedor desta quantia. Então, é, se você fez o parcelamento, se você fez a confissão, e hoje, diante dessas novas informações, você está arrependido dessa decisão, você tem sim como é, tomar uma nova decisão no sentido de garantir, de, de preservar os seus direitos. É, lá na frente, se você não for devedor, o juiz vai determinar a restituição do que você já pagou e a conversão desse depósito em renda a seu favor. Vale muito a pena é, pensar nessa possibilidade, é, e tomar essa decisão para defender os seus interesses. Eu estou à inteira disposição de vocês, se persistir alguma dúvida, se nesse contexto ainda há é, é, alguma pergunta a ser feita, é, neste vídeo eu estou deixando o meu telefone, estou deixando o meu e-mail, para que você possa entrar em contato comigo. Convido você a assistir os demais vídeos, e se você gostou do conteúdo, não esqueça de fazer a sua inscrição. É, compartilhe o vídeo com os amigos, dê um like, é, você vai ficar por dentro das novidades e vai ser avisado quando um novo vídeo for postado. Até uma próxima oportunidade, um grande abraço a todos e até lá!